A pergunta chave. está na bíblia lá quem dizem os homens que eu sou que é? é que nós somos que se a pessoa achar que é um ser humano vai fazer a varredura de filosofia a vida inteira e vai estudar a verdade a vida inteirinha né? e se não entender o que, que ele é ele vai viver estudando e cheio de problemas a vida toda também porque estudar a verdade não ajuda a resolver problemas alguém acha que estudar a verdade ajuda a resolver problemas nós podemos, ah, se a pessoa não conhecer a verdade, né, conhecer a verdade resolve os problemas. Agora, estudar não. É aí que entra a palavra, que a gente vai comentar aqui: a palavra é, conhecimento. Tá? Conhecimento. Estudar a verdade, nós estamos trazendo entendimento, não conhecimento. Estou falando aqui, nós estamos explicando uma. Uma, uma porção de, de teoria, a pessoa está entendendo ou está estudando. O que, que é o conhecimento? É saber que aquilo é essa verdade que ela conheceu. Bom, é, vamos traduzir em termos de poder. A pessoa estava lá cheia de problema, está com problema com o filho, problema com o marido, problema de emprego, desemprego, seja o que for. Ela está com três ou quatro problemas. Ela vai precisar estudar isso aqui a fundo, 500 anos para se livrar dos problemas? Se a mensagem do Cristo fosse demorada assim, ele deixava a pessoa embarcar para lá, explicava lá mesmo. Eu sempre falo isso daí. Se eu vou gastar mais de 100 anos para entender isso aqui para aplicar na vida prática, eu não vai mostrar ninguém aqui para aplicar esse negócio. Você concorda ou não? Isso aqui tem que ser de, de aplicação imediata. A aplicação é de uso imediato o o entendimento é que é balotino. Vamos supor que a pessoa esteja com três problemas, ela faz isso que nós estamos explicando aqui, os problemas vão desaparecer. Depois ela vai estudar por que, que eles desapareceram, como desapareceram. Mas ela já está livre dos problemas. Por quê? Porque essa compreensão, esse entendimento, vai partir para a mente pessoal. Ela vai estudar. Mas a ação que liberou dos problemas é a ação cósmica do Cristo que já está presente é isso que está fugindo, em todas essas filosofias, eles começam a trocar de nomes. Não deixa o Cristo funcionar. Em resumo é isso, não deixa uma ação espiritual funcionar, ela quer ajudar. E quanto mais ela estuda, por isso que eu falei que estudar não liberta. quanto mais ela estuda, mais ela acha que ela tem um conhecimento para resolver o problema espiritualmente. Aí fica a pior situação. Porque nunca a mente humana vai resolver espiritualmente um problema. Tá certo? A mente humana, ela cria problemas. A espiritual é que resolve. Tá? Então eu coloquei assim: ó. se a atenção se desviar da, da origem, da nossa origem, por certo, ela se fixará em algum suposto mestre, avatar ou guia espiritual. A Bíblia diz claramente: não, não vos chameis mestres, porque mestre só há um que é o Cristo. Essa ação aqui Onde está o Cristo? Está dentro de cada um de nós Esse é o Mestre Qualquer um Que chegar lá e falar assim não, eu, eu, eu tenho um mestre, não sei de quem lá Aquilo lá é mestre, estou seguindo fulano Não sei o que É bom colocar uma chama na raiz da árvore É tudo ilusão tá? A pessoa fala, estou seguindo aquele mestre aquele lá está andando sobre as águas, aquilo eu Também está caindo Não foi isso que foi dito na Bíblia a Bíblia diz, se eu não for, o Consolador não virá a voz. O que isso significa? Enquanto um ficar olhando o Cristo no nosso águas lá, ah, ele não está vendo quem ele está sendo. É esse o sentido espiritual. Enquanto eu estiver maravilhado, hora que Jesus Cristo, nosso, ele curou leprosos, ele fez ressurreição de mortos e tal. O que aconteceu com a minha mente? Ela foi novamente jogada para a aparência. E o que aconteceu com a mente do Cristo que está dentro de mim? Mas canteio novamente. Então, o que ele disse? Se eu não for, o Consolador não virá a voz. Tá? Então, é a percepção de que esse Cristo está presente, com, com todo o poder de Deus dentro de nós. Essa percepção é que eu chamo de estudo do absoluto. Tá? Então, esse texto aqui. Não vai dar para explicar ele hoje, eu já trouxe para a pessoa ler com calma, muito está é complicado. Não, para professor não ficar desanimado, é complicado, esse aqui é. Uhum. Conhecimento, sabedoria e entendimento. Agora, é complicado, agora eu, vou, eu, eu disse que é super complicado, não é? Eu, eu sempre falo o seguinte, que não existe verdade profunda, existe estudante raso, né? <risos> é, porque quando a gente aprofunda na verdade, a verdade deixa de ser profunda, né? Não é isso? Então, nós precisamos é, é, mergulhar de cabeça nisso aqui. Eu vou deixar o texto aí. Eu sei que a mente humana isso aqui é altamente não digerível. Por outro lado, eu sei que cada um tem esse mesmo Cristo aí. E se a pessoa se abrir, vai entender o que está dizendo aí. Se não entender, pode me escrever depois, ou gente pode marcar outra palestra para explicar esse, esse texto. Não, só não vou explicar hoje, porque eu, eu gastei mais tempo do que nisso, eu eu não quero notar mais informação, tá? Vou fazer meditação, então. Só quero saber se alguém tem dúvida do que foi falado. Exemplo prático, se alguém daqui chegar em casa, alguém falar assim, tem um problema para resolver, como é que ela vai resolver hein? ela vai baseada no que nós falamos aqui porque quem começar a levar isso aqui a sério vai começar a resolver problemas e vai começar a, chamar, a se chamar de louco nós fazemos as coisas que acontecem né? porque em geral quando o problema é contado para cada um de nós a tendência da mente humana é de querer ávidamente ar resolver aquilo com o intelecto não? ela vai fazendo isso e quando o problema está desse tamanho depois ela sobe mais, um, mais um chega mais um ponto que o problema está maior do que o intelecto ela lembra o que? ah Deus, aí que é bem é, é, é, é Deus aí né então eu sugiro que faça o contrário quando você tem esse exemplo o problema aqui ó, já usa o princípio que é o mesmo princípio que vai eliminar qualquer tipo é um treinamento isso daí, né, para saber encarar a coisa. O, o, o mais importante é que a parte de atuação não é nossa humanamente falando, por isso que é fácil. Não? a pessoa fica em silêncio, ela fica em silêncio, com a mente vagando, eu estou meditando aqui, deixa eu pensar, aqui. não é assim. Ela vai substituir a aceitação de quê? onde ela pensava que existia uma mente pessoal de fulano de tal, existe o que? existe uma mente divina imutável, onisciente onipresente com toda a sabedoria, com toda a harmonia de forma perfeita, intocável presente onde ela está ela vai só fazer o reconhecimento tá? esse é o papel nosso é reconhecer agora, tá? fazer funcionar não sabe? para aí eu, para paro aí porque não vai dar certo, querer fazer Deus funcionar não vai funcionar. Por quê? Porque a ação do absoluto ela já existe, já está aqui, já está presente. Existe. A palavra é homem, a ação, é a ação global, divina, englobando toda a existência, já está acontecendo. É, mas o professor que eu estou falando está lá em Goiás, quem está lá em Goiás é a mente do absoluto também a mente do, do cidadão, então não existe distância nem qualquer tipo de limitação, o trabalho todo é de nós aquietarmos a mente, ah, eu vou até escrever aqui, ó. Se, de tudo que eu falei hoje ficou confuso, mas se gravar pelo menos os passos, para começar a colocar em prática, ó, primeiro, Reconhecer a presença. aparecer a presença da mente do absoluto no lugar da mente pessoal. Esse é o primeiro passo. Segundo. Silêncio. Que. Quietude. Observando. Observando a ação. O absoluto. Então, é só esse o papel. Toda, toda, toda, toda vez que a pessoa quiser pegar os dois papéis, ou deixar que o absoluto faça esse reconhecimento, também não vai funcionar. Tem pessoas que falam assim, ah, eu entendi que, que é o problema para Deus, e o jeito de Deus resolver aí está na mente de Deus. Não é assim que faz. Cada, cada um tem a sua parte. parte nossa qualquer. é qualquer. Reconhecer que onde nós imaginávamos, Existe uma mente pessoal, né? vou, vou, vou, vou dar um exemplo prático, a pessoa fala assim, a minha irmã é, vai prestar o exame, e não sei como é que eu vou fazer para ela ir bem nesse exame. Isso é a mente pessoal funcionando. Como é que ela vai beneficiar desse exame da irmã? Ela vai reconhecer que no lugar da minha mente pessoal que tem uma irmã que vai fazer o exame existe a mente do absoluto primeiro ponto se quiser o texto ela sugere que faça também a mesma coisa para a pessoa envolvida a mente da suposta irmã também é a mesma mente do absoluto com todo o conhecimento que Deus tem com todo o poder que Deus tem a onisciência presente reconheceu isso? que faz silêncio e quietude, deixando a onigatividade de Deus funcionar sozinho. Deu para entender? Então, é, eu vou deixar só esses dois passos aqui, ó, como missão para casa, né, para a gente quiser se divertir com esses princípios. E outra coisa, é bom não marcar tempo de solução de problemas. Porque quando nós colocarmos esse princípio em funcionamento,